Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Piccoli e hoje eu vou abrir uma série de vídeos aqui no meu canal de distorções de pensamentos. Então, hoje eu falarei de uma distorção específica, mas durante o passar do tempo eu vou abrir e vou fazer diversos vídeos sobre distorções de pensamentos, que são pensamentos que não condizem com a realidade. Então, se você tem alguma curiosidade para saber se você se encaixa nesses tipos de pensamento, fica comigo até o final desse vídeo, que eu vou te dar muitas e muitas dicas, eu vou te ensinar muitas e muitas coisas. E se você por acaso caiu aqui no meu canal, não me acompanha ou mesmo se você vem me acompanhando e ainda não se inscreveu, se inscreve por favor, porque com isso você ajuda com que o meu canal chegue em muito mais pessoas, os meus conhecimentos eu consiga passar para muito mais pessoas, tá bom? Então vamos falar de distorção de pensamento. Hoje eu começo falando de uma distorção de pensamento quando você categoriza esse pensamento em extremos, ou seja, 8 ou 80, tudo ou nada, ou aquele pensamento que é chamado de dicotônico, ou preto ou branco, não existem tons de cinza ali no meio. Bom, a primeira coisa que eu preciso te falar sobre pensamento é o seguinte. O que acontece com esses pensamentos? Como que funcionam esses pensamentos aí na sua mente? Bom, tem alguma coisa externa, algum acontecimento, alguma situação, algo que você ouviu, e isso é neutro, isso tem uma valência neutra no mundo. Só que quando atinge a sua mente, quando você recebe essa informação e atinge a sua mente, é a sua mente quem vai dar a valência, se aquilo é positivo ou se aquilo é negativo. E essa valência que a sua mente dá é que pode ocasionar pensamentos que não são reais, que não condizem com o que está acontecendo. Então, o que eu estou querendo dizer? Em relação, por exemplo, a esses pensamentos que categorizam nos extremos. Por exemplo, você é uma pessoa que na escola estudou ou hoje ainda estuda e você tira notas muito boas ou de repente você conhece alguém que seja assim. Tirou 10, 100, ah, não sei qual que é a sua, o sistema, aí da sua, do sistema de estudo da sua escola ou da sua faculdade, enfim. E você sempre tira notas muito boas. E aí chega uma prova, chega um momento onde você perde meio ponto, um ponto, você tira B ou você tira uma nota abaixo do que você está acostumado a tirar. Então você sai no pensamento interno do muito bom Pro fracasso total, para o extremo do oposto. então, Ou seja, de muito bom para muito ruim, para o péssimo. Você tá fazendo o quê? Você está categorizando a sua capacidade de ser bom em provas nos extremos. Ou você é 100% ou você é 0%. E o que acontece com as pessoas que pensam assim? O que acontece quando a gente faz isso? Você fica com medo de errar, você fica com medo de ser imperfeito. Por quê? Porque quando você é, você vai se sentir um fracasso total. Então, isso é a base do perfeccionismo. As pessoas que estão extremamente perfeccionistas, elas têm muito disso. Porque se elas não tiverem tiver 100% bom, se elas não receberem feedbacks 100% positivos, elas vão se sentir um fracasso. Então, é aquela pessoa que, quando faz qualquer coisa, seja um projeto no trabalho, seja uma aula, seja um, tra um trabalho que apresentou, seja um, é, um, um trabalho manual mesmo, artístico, e que não está bom o suficiente para você ou para o outro, quando você recebe um feedback, feedback negativo você se sente um fracasso você simplesmente acha que isso não serve para você e você faz o que desiste ou você não trabalha mais com isso ou você demora mais para entregar as coisas porque você quer que saia é mais e mais perfeito e com isso você atrasa coisas na sua vida e etc então com isso você simplesmente para você não consegue mais seguir nesse projeto nesse seu trabalho enfim porque você tem medo do erro então a base do perfeccionismo é esse pensamento onde você categoriza nos extremos e na verdade se você for pensar não existem só os extremos existem os meios termos por exemplo olha aí no seu ambiente agora olha ao seu redor esse lugar está 100% limpo cada centímetro de limpeza não tem um lugar que tem uma poeirinha e a organização está 100% organizado não tem nada fora do lugar não tem nada torto claro que tem por quê? Porque não existe 100% limpo ou 100% sujo. Quando você chegar na sua casa e perceber, ou no seu trabalho, e perceber que o ambiente, por mais que tenha sido limpo, sempre tem um pouquinho de alguma coisa, ou por mais que seja organizado, sempre tem um pouquinho de desorganização, você passa a entender que existem sim meio, meios termos na vida. E, que, e você começa a entender que existe a possibilidade de falha, existe a possibilidade de não entregar 100% da forma como você gostaria, mas o que importa principalmente é o resultado. Então quando você entregar algo e você receber um feedback negativo, ao invés de você se martirizar ou ficar se sentindo um fracasso total, para e avalia. Como pode ser o aprendizado? Como você pode fazer diferente da próxima vez? Ah, eu posso, de repente, é, vamos supor que você faça um trabalho manual, uma costura, por exemplo. Ah, eu posso arrumar um pouquinho essa parte de, de o, meu, o meu ponto da costura, da, do, do crochê, sei lá. Ah, no meu projeto ficou faltando uma revisão gramatical, de repente eu posso pedir para alguém me ajudar nesse momento a revisar a parte da gramática, já que eu não sou tão bom. Ou, ah, eu vou entender melhor como funciona isso, para que nos próximos, eu consiga ter uma um melhor atuação gramatical então você começa a perceber quais são os aprendizados numa prova Ah, faltou eu tenho um pouco mais de tempo para estudar então eu posso estudar um pouco antes começar a estudar antes começa a tirar os aprendizados do seu erro sem se martirizar sem ficar se sentindo um fracasso porque não existe verdade absoluta nada é verdade absoluta nem mesmo as coisas ali do ambiente elas são verdade absoluta e se você categorizar as suas, as suas experiências como absolutas, você corre o risco muito maior de se sentir um fracasso. Então, não é que eu estou falando para você entregar as coisas de qualquer jeito. O que eu estou querendo dizer é que às vezes você fica deixando de fazer as coisas, você deixa de entregar no tempo certo, porque você fica esperando o perfeito. E às vezes o ótimo é inimigo do bom. E de qualquer forma, aquilo que você entregar pelo seu olhar pode ser que nem sempre esteja perfeito, mas o resultado que você tem Pode ser que seja bom, pode ser que as pessoas à sua volta falem coisas positivas para você sobre o seu trabalho e você nem esperava. Imagina se você tivesse deixado de entregar aquilo com medo de receber críticas. Porque já tem críticas internas grandes o suficiente aí dentro, não é? Então, ao invés de ficar se criticando... Tire o aprendizado daquilo, veja o que é que você pode fazer diferente, como você pode melhorar da próxima vez, para que isso não te impeça de seguir em frente, não te impeça de entregar as suas coisas ou não te impeça de fazer coisas tá bom? Então lembre-se, existem sim meios termos, não existe verdade absoluta, ninguém é 100% nada, nem 0% nada todos nós temos porcentagens diferentes aqui no meio do caminho, então é isso espero que esse vídeo tenha te ajudado contribuído para que você passe a analisar melhor se você está categorizando o seu pensamento em 100% ou 0% e comece a perceber que se você está fazendo isso entenda que existem sim meios termos e que você pode viver ali no meio termo, sempre em busca, claro do melhor, mas que isso não te impeça de seguir, tire sempre o aprendizado então é isso, se você gostou desse vídeo, lembra de curtir ele pode comentar aqui o que você acha o que você pensa, comenta se você está aí categorizando suas coisas né, em tudo ou nada, em 01, um, preto e branco e lembra de compartilhar esse vídeo com as pessoas lembra de se inscrever no meu canal porque mais e mais conhecimentos vão vir e eu vou fazer mais vídeos sobre essas distorções de pensamento Tá bom? Então é isso. Acho que eu vejo você no próximo vídeo. Um grande beijo para você!